Dai, desculpa vir aqui de novo te encher, mas menina, eu comecei a fazer minha tarefa do dia. Dai do céu, negócio flui, menina. Olha, não tenho nem palavras pra te agradecer, tá sendo muito legal. Eu já, em pouquinho tempo em menos de uma hora eu já consegui pegar vários trechinhos, sabe? Nossa, sem palavras, só gratidão. Thank you.